Nessa aula eu vou te mostrar como solicitar um saque na corretora IQ Option. Tá? Você vai vir aqui na sua foto, ou se você não colocou a foto, tem uma câmerazinha aqui, tá? E você vai clicar aqui e vai ter uma opção aqui retirada de fundos. Tá? Lembrando que você tem que fazer a verificação da sua conta, fazer a verificação do e-mail, colocar seu telefone e tudo mais direitinho. Tá? Então você vai clicar aqui em retirada de fundos ele vai carregar a tela, tá? E é muito, muito, muito simples. Ele vai é, te dizer quais são as opções que você tem para fazer esse saque, tá? Então, como eu fiz alguns depósitos no cartão de crédito, ele tá me dizendo aqui, ó, você pode pedir até o valor total, né, que eu tenho na conta ali, 5 mil e poucos, em um dos cartões e até 1.300 no outro, tá? Então, você vai escolher a forma que ele está dando aqui, tá? se for a conta bancária, você vai colocar os dados da conta bancária, se for Neteller, você vai colocar a Neteller, então você tem aqui várias opções, ó, aqui no cantinho, né? por exemplo, posso colocar aqui Santander, daí ele vai dizer assim, ó, para usar este método de retirada, primeiro você precisa retirar fundos para os seus cartões bancários, como eu falei, primeiro você faz um depósito, na, e aquela mesma forma que você utilizou para fazer o primeiro depósito, tem que ser feita a primeira retirada. Depois que você faz a primeira retirada, aí você pode fazer como você preferir. Por exemplo, um envio de dinheiro, né, um depósito com cartão de crédito, você tem que fazer o primeiro saque também no cartão de crédito. Depois que você fizer o primeiro saque no cartão de crédito, você pode vir aqui e selecionar algum desses bancos aqui, Santander, Banco do Brasil, tem alguns aqui, tá? e aí você pode fazer a retirada para o seu banco, ou então para algum desses outros serviços que você pode pesquisar na internet, se algum deles você achar que é mais interessante, você pode fazer também através de algum desses serviços aqui, tá? Então, é isso, é muito simples, a partir do momento que você retira os fundos, você vai aguardar o prazo de cada um dos métodos e vai conferir aí, dentro desse prazo, o dinheiro na sua conta. Tá? os saques não tem limite, ou, ou você pode fazer quantos saques você quiser, tá? isso daqui, lembrando, não é uma empresa de multinível, nada do tipo, é uma corretora, é legalizada tudo certinho, então você pode fazer quantos depósitos você quiser, no valor que você quiser, e também pode fazer as retiradas eh, no valor que você quiser, e quantas retiradas você quiser, afinal de contas o dinheiro é seu, e está lá para que você possa operar, ou no momento que você quiser pode retirar o dinheiro e, e beleza, tá? Não tem nenhuma nenhum impedimento. Então é assim que você faz o saque na IQ Option, beleza? Então um baita abraço e nos vemos no próximo vídeo.